Olá! Eu sou o professor Rodrigo do Matemática Pop e eu estou aqui para falar com você, professor, professora que usa o WhatsApp para administrar suas turmas. Você já pensou em utilizar o WhatsApp Business para isso? Sabia que esse app tem várias funções pensadas para uso uh, empresarial, mas que podem ser muito bem adaptadas para uso educacional? Então, quer saber como? Fica comigo, mas assiste até o final desse vídeo. Eu preparei um tutorial mostrando como eu utilizo uh, na minha conta e no final eu vou falar sobre um aspecto muito importante que é o ponto de migração, tá? Então cuidado porque existem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de migrar, então fica até o final e me acompanha. Abrindo o WhatsApp Business, ah, de cara, você vai reparar que a única diferença entre o tradicional é a escrita lá em cima, que diz WhatsApp Business. E isso vai além. Eu, qual função no WhatsApp tradicional eu não encontro no WhatsApp Business? Nenhuma. Eu tenho todas elas que vocês já estão acostumados eu vou ter no WhatsApp Business. Eu tenho apenas um acréscimo de ferramentas. Por isso, a grande vantagem em migrar para ele. Vamos lá, sem mais delongas, Clicando nos três pontinhos lá em cima Eu vou conseguir mostrar Já onde tem alguns acréscimos Primeiro tem tenho lá ferramentas comerciais E também tenho etiquetas Essas etiquetas são muito legais, tá? Depois eu vou chegar nelas Vamos começar primeiro em ferramentas comerciais Clicando em perfil comercial Vamos percorrer por partes aqui E tentando... Uh, essa aqui é uma uma possibilidade de a gente colocar todas as informações da nossa vida como professor, tá? Então veja que ele aparece conta comercial. Aqui eu posso ter uma breve descrição. Esse aqui é o meu perfil, tá? É como eu adaptei para o meu uso. Então vocês cada um vai poder adaptar de uma maneira diferente e vai de cada um, tá? Então eu coloquei aqui perfil do professor de matemática do IFRS Campos Ibirubá e do Projeto Matemática Pop. Vocês podem colocar suas características próprias que acharem mais conveniente. Posso colocar o endereço no mapa ali. Eu coloquei o endereço da minha instituição onde eu trabalho, lá em Ibirubá. Mas posso deixar em branco também, não precisa mostrar essa informação. E aí tem o um campo para o e-mail, um link. Eu aproveitei e coloquei aqui o link do canal Matemática Pop no YouTube. Tá? E também tem a possibilidade de colocar o Instagram Aqui aparece o catálogo, olha que legal tá? Esse catálogo eu vou mostrar na outra aba lá. Aqui é só uma visualização rápida E ainda tem um recado, eu coloquei ainda o meu Linktree Que é uma árvore de links Que é uma outra possibilidade que eu posso comentar num outro vídeo Voltando, então vamos chegar ali em catálogo tá? Catálogo é utilizado originalmente para quê? Para uh, mostrar produtos vou clicar aqui no primeiro que eu fiz e clicar em editar ainda aqui eu tenho a possibilidade de colocar fotos uma ou mais fotos e aí o nome do item preço se eu quiser vender alguma coisa como eu não quero vender nada então eu deixei em branco e aí link e aqui é uma, uma coisa bem importante essa possibilidade de colocar um link fica muito legal, abre mais, uh, abre um leque mais de, de alternativas. Então eu coloquei um link do meu insta, a foto do insta. Então ele virou uh, um, uma espécie de uma maneira mais atrativa de mostrar o meu perfil do insta, de conseguir mais seguidores. E assim eu tenho para o Twitter, grupo no Telegram e o próprio link do Matemática Pop no YouTube. Posso colocar outras coisas e posso colocar texto aqui também, mais informações. Então, se o professor organiza a aula em vários grupos, no Meet, por exemplo, pode colocar informações específicas para cada turma, criar uma, uma imagenzinha para caracterizar cada um, e assim os alunos podem chegar aqui e se identificar e, e achar a informação que achar desejado. Seguindo, mensagem de ausência. Eu vou percorrendo cada um deles e vocês vão ver que eu consigo adaptar cada um deles para a realidade do professor. Eu posso aproveitar cada uma dessas funções. Mensagem de ausência. Eu tenho como escrever, deixar no cadastro, o meu horário de atendimento, digamos assim. Se fosse uma loja, meu horário de atendimento. Eu, como professor, eu posso delimitar o horário que eu atendo alunos, por exemplo. E eu posso colocar ali o horário e toda mensagem enviada fora desse horário, automaticamente eu posso escrever, eu posso editar a mensagem de ausência, posso escrever ali. Para alunos, responderei essa mensagem digital a tal hora, é uma forma do professor se organizar e trabalhar somente naquele horário pré-definido, não ficar respondendo mensagem de aluno à meia-noite, ao horário que for, né? Mensagem de saudação. A mensagem de saudação nada mais é um primeiro é um contato automático é um contato automático que vai ser enviado para o primeiro contato de uma pessoa. Se a pessoa não está na tua agenda e fez o primeiro contato, ela vai receber automaticamente esse, essa mensagem. Você pode colocar lá, aqui é o professor tal, uh, para alunos, eu posso colocar dicas, algumas coisas ali, e aí logo responderei, por exemplo. Eu coloquei aqui, olá, aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop, lembre-se de me seguir. No YouTube, Insta e Twitter. Aí eu coloquei até em parênteses que é uma mensagem automática para a pessoa não achar que está falando comigo mesmo. Né? Ela sabe que vai responder e vai aguardar depois de receber mais. Respostas rápidas. As respostas rápidas eu posso criar a mensagem que for, o texto que for, enorme, grande ou curto. E aí eu, o Instagram, o, Instagram, o WhatsApp Business, ele cria uma espécie de atalho com a barra, você coloca a barra e uma palavra-chave que você queira caracterizar essa mensagem e quando você digitar lá no bate-papo barra, eu coloco lá barra YouTube, automaticamente ele já completa com a frase, te inscreve no canal do Matemática Pop no, no YouTube e coloca todo aquele link e pronto, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, porque existem perguntas recorrentes de alunos então para aquele tipo de pergunta recorrente, eu posso criar uma resposta única e toda vez que ele me perguntar, ou um aluno me perguntar aquilo, eu posso colocar barra resposta aluno, por exemplo ou resposta x, e ele vai autocompletar, eu não preciso decorar a mensagem e nem precisar ficar redigitando várias vezes, é muito legal isso, essa função Etiquetas, chegando aqui nas etiquetas As etiquetas é uma forma muito interessante de organizar os chats As mensagens, os grupos, os perfis ah, eu, eu, eu posso etiquetar qualquer coisa Uma mensagem separada, eu criei aqui, por exemplo Eu tenho uma etiqueta IFRS Então aí aparece todos os grupos que eu participo do FRS. Poderia colocar um contato? Posso etiquetar um contato e ele ia aparecer aqui Posso etiquetar uma... Frase, uma, uma, uma mensagem específica, posso. Então aqui eu tenho vídeos, por exemplo, elas são mensagens que eu etiquetei, e aí, quando eu venho aqui em etiquetas, ela aparece aqui fácil de encontrar. Então tem muitas possibilidades. E por fim o link curto. O que é o link curto? Veja que ele gera um link para acesso ao meu perfil sem o número do telefone. Isso a questão da privacidade é importantíssima, tá? É bem interessante. Então, eu posso compartilhar esse link, posso gerar um QR Code aqui também e aí a pessoa acessa o meu perfil, todas as informações que eu estou mostrando sem precisar divulgar o número do meu telefone, certo? E aí, o que, que achou? Pronto para fazer a migração? Então, o primeiro passo é instalar o app no seu smartphone WhatsApp Business. Lembrando que hum, são apps distintos, tá? Então você vai fazer a migração, é um novo app que você vai ter que instalar e vai fazer a migração Quando fizer esse processo, é importante que antes você tenha restaurado ou, ou feito um backup bem recente Porque após a, a instalação e o início do processo, se você colocar o mesmo número Então ele vai pedir para restaurar o backup da nuvem Aí você vai conseguir restaurar tudo que foi feito até aquele backup e não vai perder conversas e todos os documentos que você optou em fazer backup tá? Então fica tudo ok funcionando Tem um uma aspecto bem importante a levar em consideração que é o seguinte Ah, mas eu não gostei do WhatsApp Business e quero retornar E instalar o normal Pode, porém não tem a possibilidade de restaurar o backup do Business para o WhatsApp normal Então cuide bem, pense bem antes de fazer isso eu fiz a, a migração e não me arrependi, até porque a gente não perde funções, somente ganha. Okay? Outro ponto também pode ser considerado, existe a possibilidade de eu usar um outro número para o WhatsApp Business, para uso mais, mais profissional e continuar com o meu WhatsApp tradicional, com uso mais pessoal. Mas porém, se você já usa ele para uso, com os contato com os alunos, você já está misturando. E aí entra uma alternativa interessante, que é utilizar aqueles horários, cadastrar uns horários de atendimento e aí programar umas mensagenzinhas automáticas, que é como eu comentei ali no tutorial. Ah, se eu... mensagens fora daquele horário serão respondidas para alunos, serão respondidas a partir de tal a tal hora, certo? Então fica bem interessante utilizar com o mesmo número, mas é de cada um, certo? Então, se tiverem qualquer dúvida coloque nos comentários, vou procurar respondê-las. Curte o vídeo aí e compartilha para aquele professor que você acha que utiliza que essa dica seria legal. Então compartilha lá, avisa ele e até mais.